peça na agulha e transferir para o cordão. Foi assim que surgiu esta ideia. Vamos ver. É muito simples, na é verdade. Vamos puxar a laçada. Agora aqui, não é fácil passar... Aham.